Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão no Excel. E como vocês podem ver, a minha provocação deu certo, estou aqui com ele, o Trovato. Richard Gere das planilhas eletrônicas E mais um de deuses do Excel, certo Juliano? Nós temos o privilégio de contar com ele Trouxe até uma cola aqui Um dos primeiros canais, vai aparecer em algum lugar da tela Se meu cara é Trovato Perfeito. 89 mil inscritos, mais de 7 milhões de visualizações 533 vídeos, tem vídeo até de como fazer maquiagem Trovatão, Bom, tem Não, o canal é seu Olha ali o presente, olha, deixa eu só falar mais uma coisa Cenário novo hoje, que maravilha E enfeitado para o Trovato, cheio de caveiras, o diabo e a foto do moleiro ali atrás, que ele cuide pra cacete. Nem me faz. Vai lá, botão. <risos> Primeiro, olá, como vão? Tudo bem? Meu nome é Alessandro Trovato. Se você não me conhece, eu tenho um canal de vídeos no YouTube. E esse cara, aceitei o desafio dele. O João me desafiou. Né, João? Pô, você vai colocar o molejão? Você o você cara faz. que é do metal. Ele Isso gosta, dá, né? Ju. Ah, inclusive, eu vim ensaiando também algo antes é. de vir pra cá. Por que, que você não colocou? até uma dupla aqui em Piracicaba, que acho que canta uma música parecida com o Rio Piracicaba. Uma dupla sertaneja. Aqui tinha que ter uma banda sertaneja, né, cara? uma Tem dupla que falar a aqui, ó. Ô, Juliana só faz cagada. <risos> Ela Bolejão, não sai do não. celular. Vou não. eu tô com calor. Vem um abanador pra mim. <risos> eu vou te dar um abanador. Peraí, ó. Eu trouxe, eu trouxe aqui, ah, lá. Aqui, pessoal, aqui está um novo item para o cenário do ah, botão, lá. ó. Esse cenário vai substituir aqui, enquanto eu estiver gravando, o botão. E eu trouxe o item 2, ah, que é a minha bandeira, o manto sagrado do metal. Botão, toma, quem sabe, né, aqui, você começa. Pa, a, absorve. -se. você sabe o que é o Eu não sou fã. Oh, não né? brinca. Locão negócio mas eu gosto. Então, aqui se gosta pra caralho? Aqui está, molejão, me perdoe, Põe. mas vamos ocultar o molejão e vamos colocar aqui Olha meu a nossa bandeja. Um Chico manda um abraço pro, pro Benito Savastano aí, que ele ama a gente. Benito, como vai? Tudo bem? Tô aqui no mesmo estúdio que você já está gravando, um abração. Cara, esse cara é muito gente boa, a gente tava conversando aqui nos bastidores, sensacional. Agora eu sei o que você disse lá naquela conversa que a gente teve sobre aí o, a gravação do O do, do, do oh, oh, Benito, hoje a gente não vai fazer miojo, mas também nós não vamos fazer costela que demora 8 horas <risos> para ficar pronto. <risos> o, o, o, o, o, o Trovato vai arrumar um vídeo meio termo, lá. Então toca o pau, chega o rei que nós vamos falar. Vamos lá. Então, um botão, eu Você já de corte? Não, não. O que eu fiz agora recentemente? Né? Percebi que muitas vezes as pessoas erram utilizando e criando as suas planilhas. Certo. Para evitar esse tipo de erro, tem pequenas ações que a gente pode tomar. Claro, você já deve ter visto isso em alguns artigos que eu escrevi, nos próprios vídeos. Eu falo muito sobre isso, de nós fazermos as nossas próprias validações do trabalho antes de concluí-los. Então, a aula que eu vou gravar contigo hoje é justamente sobre isso, sobre a validação de dados. Vamos falar um pouquinho sobre como não errar. Então, vamos lá? Vamos cortar aqui para a é Perfeito. Então, nessa primeira planilha aqui Chamada de avaliar e texto. Se clicarmos na planilha, deixa eu virar aqui um pouquinho pra você, tá certinho? Beleza? Show. Ah. Mas eu tô olhando lá também, ó. Ah, é, beleza, tem outra ali, esqueci. Ah, falar nisso, hein? Ó, quem não viu, ó. trovata aqui, aqui atrás, ó. ó. Ah, perfeito. <risos> e ele tem um chifrinho, depois a gente coloca o corte. Vixe. É, já tão me zoando aqui desde que eu cheguei. Falou Como? em chifre com a sua esposa aqui dentro do estúdio. Nem me Manda me um faz. beijo para a Márcia, é, que tá aqui com Marcia. Depois vai aparecer, viu, Márcia? Atrás de um, todo um grande ah, homem, é, há uma grande mulher. Exatamente. Ah, você tem a Juliana aqui nas gravações ah, e eu tenho a Márcia lá em ah, casa. Lá. É. Então vamos lá, uh, nessa primeira planilha botão, então o que que eu tenho aqui? Uma planilha bem simples tá? Formato de tabela e uma fórmula que está fazendo a busca dos dados das siglas com base num PROC-V, num índice CORRESP e funções de busca normal. Olha o tamanho da fórmula do óbvio, dá um F2 aí para ver. Não, pequenininha, isso aqui até que é relativamente simples, mas... O que, que é? É um índice... CORRESP, índice CORRESP para trazer o estado, ok? Então, certo. se nós analisarmos esse índice CORRESP, eu tenho lá a matriz, onde estão os meus dados, que é uma planilha chamada listas, índice e CORRESP para trazer a informação, todo mundo sabe fazer isso aí. Se não souber, você tem aula disso? Tem, vai aparecer o meu e o seu link na tela, dá para aparecer, Ju? Show de bola. bola. Então, tratamento. Primeira coisa, para avaliar se a fórmula uh, está certa ou não, uh, muitas vezes você pode ter dúvidas se a estrutura, se a lógica da função está certa. Então, para facilitar, a, o Excel tem uma ferramenta fantástica dentro de fórmulas chamada de avaliar fórmula. Lembra quando a gente fazia na, na, na, na escola aquela a equação matemática que a gente escrevia, equação, e ficava desenhando linha a linha, resolução até chegar no resultado final? O avaliar fórmula é justamente isso. Quem não conhece, então, estude um pouquinho, você vai ver que esse recurso é fantástico e tem aula no meu canal disso também. Então, vamos lá. O item sublime. Então, ele está sendo executado. Quando eu clicar em avaliar, ele vai pegar o resultado daquela fórmula e vai substituir. Certo. Então, ali Agora, o que, que ele vai fazer? Corresp. Então, eu vou fazer o resultado do Corresp. Vamos avaliar. Se você observar, ele fez o Corresp e localizou esse item aqui na linha 26 lá da minha lista. Ok, agora eu vou executar a, a função índice, vamos avaliá-la. E a função índice localizou que na linha 26 eu tenho a cidade de São Paulo. Perfeito. Teve erro a função? Não. Então eu coloquei ali um tratamento de erros por quê? Se nós observarmos ali na linha 3, DF, que é uma sigla inválida, né? Uhum. Eu não tenho lá DF na minha tabela. Então quando ele dá esse erro, ele vem para cá e a função é erros trata isso com um verdadeiro. Falando, olha, essa fórmula que você está validando aqui está errada. Consequentemente ele vai pular para a resposta do tratamento de erros. Então aqui, tem erro nessa fórmula? Se eu avaliar, ele vai dizer que não. Ou seja, minha fórmula está operacional. Beleza. E aí, a função C, todo mundo sabe que a função C tem três argumentos, o teste lógico e a condição verdadeira e a condição falsa. Se a resposta do teste lógico é falso, ele vai buscar a condição falsa, que aqui, neste caso, é novamente a função índice para buscar a função correta. Então eu vou avaliar, vou avaliar o Corresp novamente, Perceba que ele achou na linha 26 a mesma resposta e a cidade final é São Paulo. Consequentemente, o que, que ele fez? Ele validou essa, essa fórmula disse que não havia nenhum erro na busca e executou. Se houvesse, a função de tratamento de erros traria uma outra resposta para ela. Ou seja, você vai depurando ela, parte por parte para ver aonde se tem cagada e aonde tem a cagada ele vai te indicar. Exato. Vai surgir, sei lá, um ND ou vai surgir um valor no meio da fórmula. É isso mesmo. Ref, muitas vezes erro de referência. Muitas vezes em fórmulas complexas você já percebeu que gente que está começando agora no Excel e precisa começar a criar fórmulas mais complexas, acaba se atrapalhando porque você precisa começar com a função interna e encapsulando essa função em outras. Normalmente esse processo de encapsulamento faz com que a pessoa perca a lógica do exercício. É fazer um PROC e V com CORRESP dentro, ou o índice CORRESP, CORRESP, que Exato. dá pra fazer também. O cara não sabe onde ele abre e fecha, onde tem que pôr argumentos. Perfeito. É a pergunta que a gente às vezes mais recebe, né? Fala, olha, eu tenho que fechar parênteses na minha fórmula, não tenho que fechar? Se eu der um ENTER, vai, o Excel vai acertar? Às vezes o Excel sugere uma correção que muda o sentido da fórmula. E aí a pessoa não percebe porque vem o é um resultado válido. Tem que tomar cuidado porque o Excel ele sugere. Mesma coisa que fazer gente faz aquele monte e vai fechar a parede. Exato. A sugestão funciona? Funciona, mas não dá pra é, acreditar piamente que tá certo. Certo, Juliana? Não Exato. fala que ela não sai do celular. Tá ah, lá. Não, ah, ela, ela tá assistindo ela, ela, postando, ela tá postando, Ela tá postando. Vai, é vamos lá. Outro detalhe importante, né? Muitas vezes quando a pessoa está fazendo a função e ela não tem o um domínio, essa sugestão passa a ser a solução completa. E a pessoa, ela tem outro hábito muito ruim, que eu vou falar num outro, outro item aqui dessa aula, que é copiar a fórmula para baixo sem validar a fórmula. Eu tô falando assim a pessoa porque ele trata muito bem, né? É você, seu animal, <risos> que erra não presta atenção, então você é a pessoa que ele está falando. <risos> eu sou o gentleman, é né? Um porque gel, é porque é eu é O Richard Gear das Planelas Erei. Você já viu ele falando? Ele é o William Bonner, quando ele começa a falar do, Bom do Excel. É. É. Vamos lá. Não, fala a verdade, Excel é a coisa mais apaixonante do mundo. Ah, não é foda. É, é, é, é visante. Os caras são é cosplay aqui. Não é? O pau Tora. <risos> Vai, vamos lá. Outra, de, outra dica importante, João. Muitas vezes, quando a pessoa vai fazer uma fórmula complexa, o Excel tem uma, um recurso muito interessante, que é pontuar e marcar os argumentos de uma função. Então, se nós dermos aqui um F2 na nossa fórmula, você vai ver que eu tenho... Deixa eu abrir um pouquinho aqui essa tela. Vou pressionar a tecla F2. Então, nós temos aqui uma sequência de, de funções e a pessoa, às vezes, não sabe por onde começar. Então, a primeira função aqui é a função C. Se nós clicarmos logo após o parênteses da função C, nós vamos ver os argumentos dessa função. Primeiro é o teste lógico, mas a pessoa fala, Tá, de toda aquela instrução ali, qual é o teste lógico? Se ela clicar sobre o teste lógico dessa caixa de contexto, o próprio Excel vai marcar para mim o que é o teste lógico Ai, da que função que coisa C. linda, essa aí eu não usava. Que isso, você ah lá, é um cara. Ah Agora, olha que interessante. Essa parte é o teste lógico. Consequentemente, depois daquele ponto e vírgula, o que, que nós temos? O valor. A verdadeiro O valor se verdadeiro. Então, para facilitar, existe a indentação. Eu nunca sei se é indentação ou indentação. Procura aí para nós depois da edição e coloca no certo. É isso aí, procura escrever para a gente. Você ali. Ó. Eu fiz o quê? De novo cliquei onde não devia, porque eu não usei o mouse, certo? Vou aprendendo. Eu tenho um pouquinho, um pouquinho de... Eu sou novo nessa área, então eu aprendo. <risos> então vamos lá. Teste lógico. Agora olha que interessante. Eu vou clicar aqui, depois do ponto e vírgula, e vou pressionar Alt Enter. Eu quebrei a minha fórmula e eu sei que a minha função na parte de cima, toda essa primeira linha, é o teste lógico. O valor verdadeiro é somente a palavra sigla inválida. Ou seja, o que está depois do, do, desse ponto e vírgula é o valor se falso. Que, que eu faço? Eu entro aqui, vou dar um Alt Enter e vou quebrar essa fórmula também, para que eu tenha a indentação das fórmulas. Tá vendo porque tem que vir esses caras aqui? Eu falo que eu não conheço porra nenhuma, você velho. Você sabe que eu acho que é, que é uma coisa interessante? É assim, todo mundo que pergunta assim, você entende de Excel? Eu falo assim, entenda um pouquinho. Aí o cara faz alguma mágica. Aí eu falo, pô, gente não é mágico? Não, eletrônica? Isso, é isso é uma coisa que é verdade, né? a gente mexe com uma certa frequência, só que não dá para saber tudo, cara. Você sempre aprende, é. por mais que assim, você tenha conhecimento. Aham. Vamos ver se eu consigo ensinar alguma coisa para o Benito ainda. Oh, meu amigo, uma coisa certa, meu, João, é, até hoje eu aprendo coisas novas. A gente acabou de discutir aqui a nossa idade, eu tenho uma vasta experiência, eu tenho muito tempo de mercado, mas se nós não usarmos o Excel no dia a dia, esquecemos. E isso acontece comigo com frequência. Uh, se você me perguntar uma função muito específica do Excel, eu vou falar para você, botão, não sei. Então eu vou pesquisar, é, eu vou é? atrás e vou saber utilizar essa função justamente porque uh, se é uma coisa que você usa com frequência, você guarda. Quando nós estamos dando aula, nós estamos a aprendendo indiretamente. Então eu acabo aprendendo muito com, com os colegas. Eu ia, eu ia comentar isso. Quantas vezes eu já não cheguei para dar aula em presencial, tento ensinar um negócio, o cara fala assim, professor, eu conheço o um jeito mais fácil. Nossa, deve, vem aqui, ensina, porque é compartilhar. Olha que interessante. A grande vantagem desse método, João, qual é? Se nós abrimos a barra de fórmula, olha que interessante. Eu tenho a nossa função totalmente estruturada, indentada. Aí eu posso até desmembrar isso. Eu posso fazer ainda outras, outras indentações. Por exemplo, a função é erros, tá? A função Erros, ela tem aqui o valor. Toda a minha instrução, ela faz aí o valor. Ah, como só tem um argumento a função, eu não vou conseguir. Então, tá, isso chama-se bug de curso ou mico de curso, né? Quando a gente fala alguma coisa e não deveria. Mas eu poderia identá-la aqui também e colocar o argumento e assim sucessivamente. A única desvantagem é que eu preciso dar os espaços para posicionar a fórmula. E não vai dar nenhuma merda no meio da fórmula. Simplesmente Nada. pelo fato de você estar colocado Alt Enter. Alt Enter, exatamente. É, o Alt Enter assim. É aquele recurso que se eu quiser quebrar o texto sem usar aquela ferramenta de quebra de texto automática, eu escrevo a primeira palavra, dou alt e enter, escrevo a segunda e dou enter, e aí eu consigo quebrar tranquilamente a ah, palavra imagina. na célula. Coisa linda. Perfeito? Então, Show. duas dicas nessa primeira parte que é avaliar a fórmula e indentar o texto da função para facilitar o entendimento lógico dela. Ô, João, os cabelo preto ainda. Tá... Cara, 4. eu não lhe dei a barba. Eu tenho 30 anos, cara. Ô, louco. É que eu rodei o oh. luxo. <risos> oh, vai se comer, <risos> João, segundo, validação de dados de fórmulas. Olhando para essa planilha, se você olhar para essa planilha, você vai ver que ela está perfeita. Se, não, se nós olharmos ali, Goiás tem GO, é, a sigla GO, Alagoas AL, Santa Catarina SC. Então está tudo certinho. O que, que a pessoa fez aqui? Ela entrou na fórmula da unidade federativa e está tentando fazer aí a busca através do PROC V da sigla correta. Perfeito. Até aqui está ok. Aí a pessoa fala, puxa, acertei. Aí ela copia a fórmula para baixo e entrega o trabalho para o seu supervisor, para qualquer um. Vai dar merda por quê? Porque a pessoa não teve o trabalho de rolar um pouquinho a tela para baixo. Olha só, se nós rolarmos um pouquinho sua tela para baixo, vai começar a aparecer o N barra D. Que para o usuário é um erro, e aí eles mandam aquelas perguntas, né? Trovato, ah, tô com problema no meu PROC V, tá dando N barra D. Onde está errado? Cabelo João, uma tá resposta ali, não educada. O Diego acabou de estar tá educado que você não fixou ali o intervalo, seu mané. É isso aí. Então, outra dica importantíssima para quem está trabalhando com fórmulas e funções, e referências, e matrizes, e tabelas, e intervalos, não importa, é proteger as referências e células. Então, sempre que você fizer um trabalho, sempre que você estiver trabalhando com fórmulas e funções, você precisa utilizar esse recurso, você precisa mapear o um intervalo de células. Então bloqueie, proteja a referência das células Simplesmente selecionando todo o endereço Ou, olha só, essa aqui também eu aprendi Se você selecionar só os dois pontos E pressionar a tecla F4, dá na mesma também Então tem Show sempre uma coisinha nova Que a gente acaba aprendendo e ensinando não, essa questão de fixação de fórmula É fundamental que o usuário conheça Porque senão Muito. você vai ficar capado, filho vai. Não vai adiantar você mostrar aquelas <risos> mega fórmulas gigantescas e o cara não sabe fixar para arrastar Aí ele fica é montando aí. a mesma fórmula em trocentação então, é, é, é arroz com feijão, você precisa conhecer isso aí, é, é eu, fundamental. Tanto que existe, né, João, uma, uma... Dentro dessa linha do aprendizado da ferramenta, existem coisas que antigamente se considerava como uma boa prática, como um recurso avançado... Isso é básico, né? Hoje, o cara fez uma função de soma. Ele tem que proteger as referências no intervalo, se ele vai utilizar o intervalo. Por quê? Você, numa no pressa, normalmente a gente trabalha com pressa. E na pressa a gente erra mesmo. Então o simples fato de não proteger a referência e copiar para baixo já detonar todo o trabalho. Você falou um negócio muito interessante que eu bato direto. Ai, o curso é básico, é médio ou é avançado? Eu falo, filho, é igual dirigir, não tem essa. É. Ou você sabe ou você não sabe. Porque tem coisa que é extremamente ridícula, que pessoas colocam como avançado e é fácil. Exato. Uma, uma função de fixação, Sim. uma função de validação de dados, Exato. um próprio controle de formulário. Que são coisas assim. Se for ver, é extremamente simples de se aplicar. É verdade. Não, e assim, e a cada versão nova do Excel, as coisas estão ficando mais fáceis. Só que os erros, os, a, a parte simples, continua sendo errada porque a pessoa não presta atenção. Ele não lê. Está escrito o que ele tem que fazer. O desgraçado não lê, <risos> Juliano. Aí é. depois ele fica enchendo a caixa de e-mail do Trovato. Lá. Isso. Quantos, quantos e-mails você já respondeu? Uh, só nos comentários dos vídeos foram mais de 21 mil comentários. Eu estou escrevendo um artigo... <risos> se chama os sete mandamentos do Excel. Ah. Um dos oh, mandamentos legal. é o seguinte, não pedirás ajuda em vão. Porque Puts. eu acho que assim, você se estressar, estresse no aprendizado é fundamental porque você absorve o conteúdo. Porque se o Dego fica dando as coisinhas na sua mão toda hora, você não aprende, porra. Exatamente. Eu e você, ainda você é de uma geração mais tecnológica. Eu vim de uma época em que o BBS era a nossa primeira fonte de informação, você nem conhecia isso. Não tem ideia. É, não faz ideia do que é isso. A Mandic oferecia recursos acesso a dados, então... Uh, buscar dados antigamente era material em inglês, se importado, por, a, pelas empresas, então nós não tínhamos a facilidade do Google. Hoje, além do Google, as pessoas têm os vídeos no YouTube. Se somar todos os vídeos que eu produzo até, até hoje, dá mais de 400 horas de treinamento. Se a pessoa sentar e ficar dois meses assistindo aula, ela vai assistir todos os vídeos sem repetir, entendeu? Então ela consegue, é, só que tem um detalhe, só por assistir a pessoa não aprende, ela precisa praticar. E a prática é que faz com que você aprenda de verdade. Por quê? Tem uma técnica disso, me corrijam se eu estiver errado, mas me falaram isso há muito tempo atrás. O cérebro da gente trabalha com vários níveis de memória. Quando nós estamos a aprendendo algo novo, nós estamos usando a memória de trabalho. Essa memória de trabalho é que não é uma memória RAM. Você desligou, ela apaga. Para que ela desça para a sua memória principal por subconsciente, você precisa de um tempo de repouso, você precisa ter uma boa alimentação e você precisa ter cachaça. ideia dessa, cachaça, quase. No... Dependendo do nível da cachaça, <risos> você vai esquecer, inclusive, o que é a ferramenta que você está usando. E, por cima, é, e além de tudo, você precisa da prática para fixação. Já pesquisou, já sabe o que é a, a, o ciclo vaca do trovato? Não. Ah, então, temos assunto que para é uma nova aula. Então o que, que acontece? Existe um ciclo de aprendizado que a pessoa tem que ver. E a pessoa pula todas as etapas. Por quê? Ela olha e fala assim, putz, eu tenho uma necessidade. Já sei, vou pro YouTube, eu vou por e-mail, eu vou mandar um e-mail para a pessoa. Eu e você já passamos pela fase de pesquisa, aprendizado, macetar, quebrar a cabeça, errar e aprender. Hoje a, a, o pessoal não tem mais essa essa. Cara, eu nunca Faz fiz curso assim, de Excel. Excel. Eu também não. É tudo na... Você vai aprendendo. Eu usei a versão do Excel 2.0. O Benito começou com a 1.0. Eu comecei com a versão 2.0 do Excel. Portanto, querido, cai <risos> naquele negócio. Vaca não dá leite. Assim como o Excel também não dá porra nenhuma. Você tem que ir lá e tirar e aprender. exatamente Ficar é. com essa bundona sentada aí, entrando só em vídeo e não praticando, isso não vai servir pra porra nenhuma. Então, é saia da zona de conforto. Certo, Juliana? Saia do celular. <risos> Perfeito. E é isso mesmo. A dica do João é perfeita. Saia da zona do conforto e ordene o Excel. Esprema o Excel. O Excel é uma ferramenta, cara, eu falo pra você que eu não conheço todo o Excel. O eu Benito fala isso também. Todo mundo sabe. Por quê? Você conhece uma pequena fração. Você, pode, você é um engenheiro. Você conhece funções de engenharia que eu não conheço. Eu não tenho a base de engenharia para entender as funções. Mas se eu perder 10 minutos, eu vou saber usar as funções. Mas eu não tenho a base. É o que está faltando hoje. O pessoal está aprendendo a usar, o faça, o, o, o a pratique sem a base. E aí os trabalhos ficam cada vez mais superficiais. E isso é complicado. Às vezes eu fico imaginando como é que fari, como é que a gente fazia no passado, né, para deixar pra fazer o trabalho na véspera sem Google. Rapaz, era é, terrível. Aqui, ó. Hoje em dia, né, a gente tinha que ficar lá, conhecer todo o pessoal pra xerocar o caderno. Hoje em dia os caras mandam o, <risos> o caderno xerocado no WhatsApp, é só se estudar na véspera. Uhum. Não façam isso. Exatamente, o pessoal tira foto da lousa do professor, ninguém copia mais lição, nem nem Porra, é coisa pô. mais fácil do mundo. <risos> não, é? não tem como o negro não passar, por isso que tem um bando de animal aí. É, eu não vou, não vou falar animal, mas fica as palavras do João. Então, só pra terminar aqui, João, olha só, vou dar um enter. Esses meninos estão assustados que eu falei animal. <risos> não pode? Ah, ah tá. tá, tá. É realmente, tadinho dos animais. <risos> Copiei a fórmula para baixo, se enrolarmos a tela, tá tudo certinho. Botão, ao contrário do Benito, é. eu acho que um vídeo muito longo, a gente não tem tanto tempo, tempo assim para poder estudar. Ah, o Benito vai comentar aí. Sou seu fã, Benitão, mas assim, eu acho, na minha opinião, vídeos de até 15 minutos, 20 minutos são altamente produtivos, porque eu fico duas horas quase no transporte público todo dia. Então eu consigo assistir vários vídeos com vários temas, aproveitando essa, essa dinâmica de aula. Então, vamos encerrar isso aqui. Você sabe o que ele vai falar pra você? Eu já sei. Você não pode andar de moto, que essa cabeça é barrada, é assim. Aquela orelhinha assim, ó, fazer. me é, é, emitam um beijo pra você Você sabe que você é o nosso guru, o mestre Yoda Do Excel, com certeza, assina embaixo Mas meu amigo, a gente tem aí Algumas técnicas diferenciadas E hoje nós vamos trabalhar dessa parte. Então forma. até o próximo vídeo, se você quer falar algum recado é Juliane, agora aqui, se inscreva no canal Do Trovato, não precisa, porque tem 90 mil Se inscreve no meu, porra não, Para com isso, eu preciso chegar nos 100 mil Se inscreva no meu canal Eles vão sacanear, eles vão colocar o C falando na outra é, é verdade, já me falaram que vão começar a se desinscrever do meu canal para nunca chegar nos 100 mil porque eu falei que eu ia aposentar quando eu chegasse nos 100 mil então não façam isso tá legal então se inscreve nessa porra o Ed tá aí é isso aí e agora nós vamos partir para o segundo e vídeo tal.